Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Antônio e hoje eu vim trazer um vídeo de de Fire Speed para vocês Vamos lá? Aqui né a gente, ah esqueci de selecionar aqui Galera, hoje eu vim trazer um vídeo só para vocês verem quem não conhece Nilsfory Speed, é só para vocês verem como é E também, gente, pra vocês verem os meus carrinhos e minhas habilidades, galera Aqui, né, eu vou com este carrinho aqui, essa BMW Aqui, galera, vamos selecionar Tá carregando, galera. Galera, já carregou aqui, né? Então vamos lá. Eu vou dirigir, tipo, sem passar, né? Do limite. Eu vou passar do limite, só que na estrada, gente. Eu não sei dirigi muito bem aqui no Neon Fire Speed. Levarte os unidos. Galera, eu estou vindo aqui porque ai, bati gente. Porque aqui hoje a gente vai fazer umas coisinhas que tipo, incomodar a polícia. Não, não vou isso que eu fiz vou Pegar. É, galera, deixa eu olhar aqui no mapa. Aqui, galera, cadê o ponto? Estou avançado mais perto. Putz, grito, galera, não tem quase nenhum, tem um, só, tem um lá bem longe, galera. Eu vou vir aqui nele, então, né? Na verdade eu vou entrar num posto avançado no lugar que eu tava, galera, porque daí a gente vai lá e chega mais rápido. Vamos lá galera e bati galera Mas não faz mais A gente chega destruindo mesmo Então eu só deixo em cada lugar Gente Só vamos deixar o servidor Então vamos lá Conseguimos 400 Daí a gente vem em... Eu vou selecionar um novo carro Porque... Não, não tem nenhum melhor que a BMW A gente vai vir... Vai vir aqui neste posto avançado Minha carreira Então estamos aqui Já tô carregando, gente Galera, já carregou Aqui, então a polícia Já tá atrás de a gente Ela tá vindo É, deu um bom negócio É assim que se faz, olha né, Deixa eu mudar a câmera aqui Ele quer vir aqui, né? Essa BMW é especial, gente. Você não. E aqui ele. Quis que encostar em mim aqui, ó. Ele quer usar o negócio que estoura, gente. Que eu tenho. Bem... Ai, galera, eu tô matando muito. legal desse jogo que é em português sai daqui polícia ai quase cai gente eu por um tris eu não consegui não! jogo imbecil Ai, eu tenho que pular mas não ali agora não eu ia ir eu tô batendo muito gente e é por isso que tá bem aqui onde eu tô então essa linda meu ainda foi gente deixa eu escolher aqui cadê a oficina, a oficina gente Que rota! Minha rota! Como que pega mesmo? Tá bugado esse jogo! Ah, sai desse jogo! Não! Não, não, não! Ele vai me prender! Meu, meu que o druchega chega, tá quebrado, gente! Tem que fugir dele rápido! Galera, eu tô quase fugindo, tá vendo aquela barrinha ali? Controle, ele. 10, 44, Vamos levar, Galera, eu bati, fracassei. Era só um tempadinho que eu ia perder. E foi isso que aconteceu, gente. Perdi todo meu dinheiro. Mas não foi mal. Que é só um jogo galera E a gente pode ir de novo né A gente pode ir novamente Se vocês querem que eu traga Uma série de Eu posso trazer uma série De a gente sendo corredor ou de Policial Botem aí nos comentários gente Vamos lá então né Quero, agora eu quero fugir bem certinho, né? É só vir assim. Vem, vem, pode vir. Olha a velocidade. <risos> Mesmo, alemã sair da oficina, gente. O carro foi detonado. Fugimos, galera Hum, não sei quantos minutos Mas já estamos Bem Normalzinho aqui Eu passo na ofi nas oficinas Gente Porque daí a gente recupera aquelas coisinhas Ali, ó, onde tá o turbo E também se conserta Acabou de passar um corredor Na queima roupa Aqui, galera Não, era é um carro Normal, na é verdade, gente e galera, que estouro que deu aí galera, o jogo não bug parece Eu vou pegar outro interceptor aqui gente Porque Na verdade vamos fazer umas achas aí Deixa eu parar aqui ó Eita dente Ver a placa, galera. Esse, esse jogo tá meio bugado. Tá, eu não sei que botão tá apertando. O jogo tá crachado mesmo. Um no YouTube. Só usar o turbo aqui O nitro, na verdade? e eles estão mirando o IPM Muito mim Eu tenho que ir na oficina, gente Muito bom Oi, E Aê, galera Ai, bati, malem, mas aí Eu vou usar o turbo, né, pra... Se não me encontrar tão fácil, Ui. fugimos, galera. Medalha de ouro, 59 segundos. Meu recorde, olha, voltaram. Então é só dar a volta. Vai embora, polícia. Ai! Tão mirando o pin não. Sai daqui! Não miram o pin em mim não! Meu, a gente... A gente tá e estourou? Meu Deus, a gente capotou e aconteceu várias coisas e... Tô bugado! Tô bugado porque esse jogo tá muito... Eu bati na oficina, gente! Ai, só te... tem gente mais boa que eu não! Mais um aqui, na verdade Ui, eles estão me prendendo, não Não me prendem Veículo consertado Pronto, gente Agora é só a gente acionar o turbo E... Só para pular Só por podia... isso, meu, nível 4 quatro... de Vamos lá E não consegui Aí eles o Meu carro estourou O carro tá muito atordoado, o passo do peito. E eu, eu fiz isso com a traseira uma, uma na do outro. Quero ver vocês me pegarem agora, polícia. E. Gente. Eu acho que eu vou ficando por aqui, galera. E tchau pra vocês. Bye bye.